E aí pessoal, tranquilo, achei interessante compartilhar com vocês, a experiência que eu sempre faço com os meus alunos é quando estou introduzindo a ideia de comprimento de círculo, da circunferência, tá ok? Bem como também a ideia do número pi, eu fiz aqui até um vídeo mostrando isso, é uma ilustração né? mostrando é, essa relação entre o número pi e o diâmetro né? e o comprimento da circunferência, porém agora é a experiência prática, então como é que eu posso trabalhar com meu aluno ou com meu filho, minha filha, né, dentro de casa, é, para abordar, melhorar a visualização desse assunto com eles. Então, olha só, ao final da experiência é muito interessante, principalmente com as crianças, trabalhar é, ou mostrar essa configuração aqui, tá ok? Então aqui seria o diâmetro do círculo, que a gente vai pegar aí qualquer objeto circular que tem dentro de casa de diferentes tamanhos, Não precisa, é muito interessante ter um pequeno, um grande, um médio para a criança entender que não é apenas com um elemento que acontece isso então ela vai ali, ó, juntamente com o pai, com o professor, com a mãe, com a avó, com o avô ou seja, quem está responsável ali, quem gosta de trabalhar com isso aí com, com a criança é interessante mostrar, então pegar um barbante ou qualquer coisa maleável Que é, eu consiga medir o diâmetro, tem que passar pelo centro Vai de uma borda a outra, passando pelo centro Isso aqui a gente chama de diâmetro de, é, da circunferência, ou melhor, do círculo né? Então, aqui, tirando essa medida, vou cortar isso aqui, tá ok, pessoal? Então, é interessante a gente sempre é, cortar em quatro pedacinhos desse. Então, aqui está o diâmetro mais quatro do mesmo tamanho, e ela vai perceber no final que isso aqui a gente nunca consegue completar, tá? E essa vai ser uma ideia que a gente vai trabalhar posteriormente. Então, é, depois que eu medir esse diâmetro, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma, uma, um risco um pouco maior, como vocês estão vendo aqui, para mostrar até onde eu iniciei a contagem e vou começar a medir aí a borda desse é, desse dessa circunferência, tá? Então aqui ó, vou pegar esse objeto, vou pegar a borda dele, vou medindo. E onde parar o cordão parar? Eu vou fazer uma medida. Então risquei aqui, tá? Está meio apagado, mas eu risquei aqui para saber onde foi que terminou. Então aqui ó, desse término, eu vou lá iniciar de novo. A mesma coisa. Então, vou aqui, ó, parou exatamente onde está aqui essa medida. Tá? Então, eu vou lá, risco aqui, pessoal, e é, a criança né, vai perceber que para qualquer objeto circular, ela sempre vai parar perto de onde iniciou, nunca onde iniciou. Tá? É aí que entra a ideia de que o diâmetro de qualquer objeto circular, essa medida aqui, sempre cabe três vezes... Tá? Essa medida sempre vai caber três vezes no, na borda da circunferência, tá ok? Então, é, três vezes e ela vai perceber sempre que nunca vai conseguir completar é, o total. Então, sempre vai ficar faltando um pouquinho, tá? Então, essa é a ideia do número pi Se eu estiver trabalhando com crianças mais experientes, ou seja, que eu esteja é, iniciando, mostrando a ideia do pi é muito interessante calcular a medida total da borda desse objeto circular. Então, o total dele, vamos pegar essa medida total e dividir pelo diâmetro. Sempre vai dar 3,14 e alguma coisa, que é o um número π. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu mudar aqui a nossa caneta, π vai ser o 3,14 e um pouquinho. Então, é exatamente essa a ideia do π. Pi é a relação, ou seja, é a razão que existe entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, tá ok? Então, se você pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, vai dar o número pi. Tranquilo, pessoal? Porém, o, o, o interessante dessa experiência, principalmente para as crianças, é essa configuração aqui que eu estou mostrando para vocês. Porque, às vezes, no frasco, ela não vai conseguir enxergar o número 3, e aqui sim ela enxerga o número 3 ela sempre vai perceber que, com três barbantes do mesmo tamanho do diâmetro, eu quase que completo o ciclo, tá? ou melhor, a circunferência a borda do objeto. Então, é, quando iniciarmos a ideia de comprimento de uma circunferência, que sempre trabalhamos em sala de aula com essa fórmula aqui, quando estiver trabalhando com crianças, é muito importante eu iniciar com essa ideia. Ó. O comprimento é sempre três, aproximadamente três vezes o diâmetro porque depois vai ficar fácil dela entender o que é o π, que é exatamente o aproximadamente 13, e aí sim a gente pode mostrar para ela que não é 3, é um pouquinho a mais que 3, e ela vai entender que esse símbolo, e aí tá eu acredito que é a grande dificuldade dos alunos hoje, entender que esse símbolo aqui, o número π, ele é o 3 alguma coisa. Ele é esse 3 vezes a mais de diâmetro que cabe na borda de qualquer objeto circular. Tá? E o diâmetro aqui é interessante para ela entender que é esse, essa distância que vai de, um, de uma ponta a outra passando pelo centro, da circunferência. Tá bom, pessoal? E, claro, aí depois ela vai conseguir entender que o diâmetro é duas vezes o raio. Então, esse 2 aqui multiplicado pelo raio é o diâmetro. Então, a fórmula vem dessa relação aqui, tá? Vai ficar muito mais fácil, vocês vão perceber isso, da criança perceber essa ideia, tanto do π quanto do comprimento da circunferência, que é duas vezes, ou melhor, que é o diâmetro Multiplicado aí por 3 é o pi multiplicado por duas vezes o raio. O raio é o dobro do diâmetro, tá ok? Vai fazer muito mais sentido. confie em mim. Eu já é, trabalho com isso aqui com as crianças e elas é, não têm dificuldade nenhuma é, em decorar. Que ela acaba não decorando, ela entende a forma da, do comprimento da circunferência. Tudo bem? Essa foi a dica de hoje. Acho que, que é uma experiência interessante. Se você gostou, compartilhe, é, comente aí no vídeo também o que achou. Se tem alguma experiência interessante também, compartilhe, que essa ideia de, de compartilhar o conhecimento eu acho muito interessante para todos nós. Fica aqui, meu muito obrigado e até a próxima.